Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, é, venho trazer a resenha da minha cafeteira da Dolce Gusto. É, a minha no no modelinho mimimi. Ela é super pequenininha, dá pra colocar em qualquer lugar da casa, qualquer é, ambiente de escritório, consultório, porque ela é bem compacta, não vai atrapalhar. E você sempre vai ter uma bebida maravilhosa pra servir pros seus convidados, é, para os seus clientes, pacientes Então eu super indico ela é, Eu amei de paixão Eu vou mostrar ela certinho O detalhe dela Vou mostrar um segredinho aqui Que eu não vi em nenhum vídeo aqui no Youtube gente, Nenhum mesmo Que é para fazer a limpeza da máquina Eu, eu comprei ela na, na loja do Extra Paguei 250 reais e ela é uma cafeteira de cápsula, então a gente tem que comprar a cápsula dela, que é nesse, nesse modelinho aqui, ó. Existe também, gente, a cápsula reutilizável, vende no Mercado Livre, que aí você coloca é, o pozinho da bebida, o leite em pó, o achocolatado, o, o, tudo, tudo aqui que dá pra fazer em pó dá para colocar nela. Mas eu acho que nem chega no pé da, da, das cápsulas mesmo, que é da Dolce Gusto, porque eles já têm as, as medidas tudo certinho, então eu acho que não, não fica o mesmo gosto, fica aguado. Então eu recomendo mais é, a comprar as cápsulas mesmo. Ela vem uma alavanquinha pra bebida quente e bebida gelada. Porque ela não faz só café, você não precisa ser um amante de café. Ela dá pra fazer outras bebidas também, se você não gosta de café, que são é, várias opções. Ó, aqui tem até ó, ó, bastante, algumas, de, algumas bebidas que dá pra fazer nela. E aí ela vem a lavanquinha pra quente ou, ou fria. Tem um botãozinho aqui que é para ligar ela esse botãozinho aqui ó liga desliga se aperta ela vai ficar vermelha na hora que ela ficar verde quer dizer que a bebida que o o, o, o a água já está quente e dará para você fazer a sua escolha de quente ou fria aqui é o indicador de nível todas as cápsulas vêm com o indicador aqui então aí você olha na cápsula e regula aqui Aí você abre aqui, ó, tira a gavetinha de suporte de cápsula, coloca a cápsula aqui dentro, aí aperta. Ela é um pouquinho dura porque a agulha vai furar a cápsula, então pode apertar que não vai quebrar, gente, é assim mesmo. E, e ela tem também esse essa bandeja de pingos. Que é, se você tirou a, a, a xícara daqui, ela não vai cair na, na cafeteira, não vai cair em cima do seu armário, não vai fazer sujeira. Ela vai ficar aqui dentro dessa, desse suporte. Opa. É esse suporte tira a gradinha, assim, ó. E lava essa partezinha, super prático. E dá pra cair também bastante pinto, a gente fica em paz. E, e aí tem esse, essa parte de cima que é pra xícaras, essa xícara menorzinha, essa aqui de baixo e essa aqui mais baixa ainda. É sempre bom, gente, tá regulando a altura de cada xícara, porque se você coloca que nem a minha, essa aqui é menorzinha, e aí ela fica longe, aqui respinga tudo. Então, se você regula sempre no tamanho da sua xícara, não vai ficar zemelequeira aqui. Então, isso é bem interessante fazer a regulagem dela. Aqui atrás, deixa eu aqui. Aqui atrás, ó, ela tem o, o, o suporte de água, que é só você puxar, ó, já solta, facinho de, de, de arrumar ela, e eu vou mostrar pra vocês o um segredinho que eu descobri lendo o manual dela aqui, não vi nenhum vídeo no YouTube, gente, fui puxar e achei. Aqui atrás ela tem uma agulha, essa agulhinha aqui, ó. Essa agulha serve para fazer a limpeza do, da, da agulha que fura a cápsula, aqui na frente, ó. Aí, deixa eu tirar aqui para vocês verem. Aqui dentro dela, aqui, ó, tem uma, uma agulha que fura. Então, a gente usa essa aqui e coloca aqui ó, no bico para fazer a limpeza da, do bico dela. Porque pode ficar resíduo de, de, das outras bebidas, então é importante estar sempre fazendo a limpeza da, da, sua, da sua cafeteira. E ela vem também, gente, esse, essa ferramenta de enxágue. Essa ferramenta de enxágue é para também auxiliar você a fazer a limpeza dela. Só que aí você vai fazer com a água fria, não faz com a água quente. E aqui no, no manual fala para não fazer ela com água quente. Aí você coloca esse suporte, esse, essa ferramenta de enxágue, coloca aqui dentro dela. Aí você coloca aqui de novo. Aperta e liga na fria para fazer a limpeza, a limpeza dela, depois que você fez a limpeza da agulha, para manter ela sempre limpinha e não dar problema nela, né? Deixa eu fechar aqui para vocês. É, ela cabe 800ml de água, então é sempre importante estar tá verificando o nível de água dela atrás para que não aconteça no meio da sua bebida parar a água Então é sempre importante dar uma olhadinha aqui no, no nível de água dela E eu vou mostrar para vocês também, depois pratinho a agulha que eu falei E os botão, o botãozinho aqui de ligar e desligar e, a, e o botão de regular o quente ou o frio Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Que pertinho, cada detalhe dela. Esse é o nível de, ó... de óleo. <risos> nível de água. Aqui é o botãozinho de ligar e desligar. E aqui é pra bebida quente ou bebida fria. Só pra vocês a agulha. Ó, tá vendo? É essa agulhinha aí que tem que fazer a limpeza dela Isso aqui Ó, aqui, ó. E aí ela vem aqui, ó Aquela de limpeza o legal também dela é que você se você esquecer lá na tomada ela vai desligar sozinha ela não vai ficar consumindo energia é, se ela perceber que não tá utilizando a, a cafeteira então não acontece o risco de, de, de, de ficar gastando energia ou de queimar nada, ela desliga automaticamente depois de alguns minutos. Então isso também é bem interessante que aí você não, não, não precisa ficar toda hora lá, aperta, desliga, liga, desliga, é só ligar e deixar que dá super certo e... Eu super indico ela. Se eu recomendo, recomendo. Se eu gostei, eu gostei muito, gente. Então tá aí a resposta. Se vale a pena. Sim, vale a pena, sim. É, são bebidas maravilhosas, diferentes, que dá pra gente aproveitar. Dá pra gente colocar a barrinha de chocolate pra derreter com, com, com café ou com qualquer outra bebida. Que tem várias bebidas. E dá pra vocês entrarem também na Dolce Gusto e ver as cápsulas que tem pra vocês... É, ter uma noção que não precisa ser só café Porque espero que tenha tirado todas as dúvidas e se tiver alguma dúvida deixa nos comentários que eu vou responder e deixe seu like compartilha com os amigos essa diquinha da agulha que eu aposto que bastante gente não sabe disso se inscreva no canal se você não é inscrito e é novo por aqui um beijo e até o próximo vídeo tchau